Nossa saudação franciscana de paz e bem a todos e a todas. Neste trigésimo primeiro domingo do tempo comum, alguém chega até Jesus e pergunta, qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus responde, amar a Deus de todo o seu coração, de, com todas as suas forças, com toda a sua alma, é o primeiro mandamento. E ele responde também qual é o segundo. Amar o próximo como a si mesmo. O que significa amar a Deus de todo o coração? Amar a Deus de todo o coração significa amar o amor, porque Deus é o amor. O amor que, segundo São Francisco de Assis, não é amado. Então, amar a Deus é amar o amor, e porque Deus é amor, Ele não ficou em casa. Ele criou tudo aquilo que existe, Ele criou todo este universo, Ele criou a pessoa humana para partilhar aquilo que Ele é com todos nós. Então, Ele deu-nos a alegria de existir, de nascer, de conviver, de festejar a vida, porque Ele é amor. Quem ama não fica em casa. Quem ama sai de casa e partilha aquilo que ele é com as outras pessoas. Em segundo lugar, para a gente amar o amor, a gente tem que amar as criaturas de Deus. Amar a pessoa humana. E Jesus é muito claro quando ele diz assim, Eu estive nu e me vestiste. Eu estive com sede e me deste de beber. Eu estive com fome e e me desces de comer, eu estive preso e me visitastes. Para amar o amor é preciso amar as criaturas que Deus criou por amor. Para amar o amor é preciso amar o rosto de cada pessoa humana, de cada jovem, de cada criança, de cada idoso, de cada, cada idosa. Para a gente amar o amor é preciso amar a humanidade, Criada a imagem e semelhança de Deus Amando o amor, nós também criamos comunhão entre nós e com Deus E começamos a participar desta casa comum que Deus concedeu a toda a humanidade Porque Deus é amor, nós também podemos nos amar e ser felizes amando Então que Deus seja louvado e que nós tenhamos o um coração sempre agradecido